Jeff Moura oficial, inscreva-se já. Fala galera, beleza? Tudo certo com vocês? Aqui Jeff Moura no nosso canal Jeff Moura oficial. Eu vou estar fazendo aqui a batera da música aqui Aleluia Cristo Rei, banda rl 3. Gostaria de deixar bem claro que eu não sou baterista, mas estou interpretando aí para vocês estar vendo aí como é. Beleza galera? Inclusive eu e o meu irmão Alex Ajudamos a criar a bateria aí das músicas Se você gostar já deixa o like e vem com a gente, beleza? Vamos nessa! Chefe Moura Oficial. Inscreva-se já.